Afonso Ferreira, da Academia do Ser Humano em Evolução e do Quarto Caminho. Nosso objetivo é desenvolver harmoniosamente o homem. Falamos em um vídeo anterior a respeito da, das, da Lei de Três, que são a lei que rege a criação do universo. Não só a criação do universo, qualquer coisa deve ser criada através da Lei de Três. Tudo no nosso mundo é criado através dessa lei. Como nós dissemos, o ser humano tem três camadas no cérebro. Do fazer, a mais interna, do emocional, a intermediária, e, por último, a teórica. Isso tem uma implicação muito importante. Isso determina o modo de como eu ajo. Então, é... Se eu desejo conquistar aquela pessoa, aquela mulher ou aquele homem, se eu descobrir como é que ele funciona, qual é o centro preferido dele, se ele é uma pessoa que age fazendo, se ele reage emocionalmente ou se ele age pensando, eu já sei como é que eu conquisto ele. Mas não precisa só conquistar em termos de relacionamento, mas se eu quero fazer negócios, se eu quero trocar informações, se eu quero ele como um parceiro comercial, se ele é meu patrão, se ele é meu empregado, como é que eu devo reagir com essa pessoa? Em primeiro lugar, eu tenho que saber qual é o centro preferido dele, qual é a maneira como ele funciona. E não é muito difícil, porque são só três centros preferidos. Mas antes eu quero explicar algo. Eu Afonso, desenvolvi na minha infância uma estratégia, que eu só vim saber depois, vim saber agora há pouco tempo, lá na infância, para eu poder agradar os meus pais, para ser subveniente a eles, para poder ter o amor deles, eu tive que fazer algumas coisas, eu tinha que seguir as leis, as coisas que eles falaram para mim, e eu adotei, como eu já disse, inconscientemente, a técnica de usar o meu teórico, então o Afonso é um homem que pensa, então eu tenho um centro de inteligência, eu tenho um modo de operar, eu tenho um modo de reagir ao mundo, primeiro pensando, se alguém chegasse aqui, abrisse a porta e dizia, Afonso você é, tu! falasse alguma coisa para mim, eu ia tchum, dar um choque. eu ia pensar, como assim? O que ele está falando? O que está acontecendo? Esse é meu modo de energia. Bater um carro, eu, tem que pensar. É, Afonso, tem uma proposta aqui para você. Você topa ou não topa? Tem que pensar. Então, este é meu modo e isso não, eu não tenho controle. Não tem como eu dizer não vai ser assim. Ele é assim que funciona. Porém, tem um detalhe. Eu, em primeiro ponto. Reajo teoricamente, e em seguida eu tenho um centro que me apoia, eu saio fazendo. Então, eu viajo na ONS, penso no que vai acontecer, o que deve, fico pensando. Em seguida, né, em quase que instantaneamente eu saio fazendo aquilo. Então eu tenho um centro preferido, que é o pensar, onde apoio, no meu caso, que é o fazer, porém eu reprimo, tenho um centro que eu Deixei de lado, não gosto dele, me incomoda, que no meu caso é emocional. Essa repressão do meu emocional, então significa assim, que eu sou um homem frio. Frio, no sentido de que, se tiver algo que não me serve, eu jogo fora. Essa caneta aqui não serve mais, eu jogo fora. Eu não pego amor a coisas. E obviamente que muitos dos né, meus relacionamentos durante a minha vida foram complicados, porque eu não conseguia entregar-me de coração e de alma, eu só entregava a alma, o coração não, porque eu tenho ele e pedido. Então isso tem consequências, se alguém quiser vender para mim alguma coisa e começar a usar o emocional, ai você vai ficar lindo porque você, cara sai fora, eu não compro dessa maneira, eu compro se a pessoa diz assim ó, oh, que você vai usar, vai ser bom para você, que você vai ser feliz, que você vai se divertir, porque isso aqui é bom, vai durar, bom, por outros motivos. Então, cada um de nós tem um centro preferido. Existem pessoas que, como eu, ao invés, ou melhor, como eu, que tem o centro teórico desenvolvido, né, no meu caso, e tem o centro emocional, e reprime o centro a combinação desses três centros. Então, o que eu desejo que você faça é, observe se você é do fazer, preferência fazer, se você é do emocional, ou se você é do teórico. Quando você descobrir isso, você vai observar a sua trajetória de vida. Inclusive, se você entrar em contato conosco... Podemos dizer até para você o que vai acontecer em seu futuro, com relação à sua empresa. Dependendo com quem você está casado, como é o seu relacionamento. Todos nós somos previsíveis. Nenhum de nós tem segredo quando conhece esse conhecimento que nós temos, do Enneagrama e do Quarto Caminho. Então, lição para você. Observe, se você é do fazer, se você é do emocionar-se, ou, se você é do Pensar. Quando você fizer isso, vai ter outras informações se você assistir os próximos vídeos. Muito obrigado!